E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito dos períodos do dia. Como você sabe, um dia ele tem 24 horas. E essas 24 horas estão divididas em quatro partes de 6 horas, que é o que chamamos de períodos de um dia. Tá? Mas vamos entender isso aqui com esses dois relógios. Aqui, eu tenho um relógio que vai de 1 hora até às 12 horas. E aqui, eu desenhei a continuação das horas, ou seja, vai de 13 horas até às 24 horas do dia. Mas, claro, um relógio você costuma ver assim, ou seja, com esses números. E isso significa que o relógio vai dar uma volta completando as 12 horas, que é a metade do dia, e depois vai precisar dar outra volta para completar a outra metade, que dão o total das 24 horas. Sendo que, na segunda volta, o 1 vai representar as 13 horas, o 2 às 14 horas e assim por diante até chegar nas 12 horas, que representa a meia-noite. Eu coloquei 24, mas também pode ser 00 em relógios digitais, sendo que a primeira parte do dia é o que chamamos de madrugada, e ela vai das 0 hora até às 5 horas e 59 minutos. A segunda parte de um dia é o que chamamos de manhã, que vai das 6 horas até às 11 e 59 Ah, a manhã também é conhecida como período matutino. E aqui nós temos a primeira parte do seu dia, que é a metade dele que representam 12 horas do seu dia, sendo 6 para cá e 6 para cá. Na segunda parte do dia, nós temos a tarde, que vai de 12 horas, ou meio-dia, até 17 horas e 59. E nós também chamamos a tarde de período vespertino. E a última parte do seu dia, é o que chamamos de noite, que é o período que vai de 18 horas até 23 horas e 59. Então, 18, 19, 20, 21 horas, 22 horas, 23 horas e, por fim, 23 horas e 59 minutos. Esse período, nós também chamamos de período noturno. Então, recapitulando, o seu dia tem 24 horas e ele é dividido em 4 partes de 6 horas, sendo que essas partes são a madrugada, a manhã ou período matutino, à tarde, ou período vespertino, e, por fim, à noite, ou período noturno. E você sabia que você pode identificar o período através das suas atividades durante um dia? Por exemplo, no período da manhã, geralmente, você toma café da manhã e depois vai para a escola, né? É um período do dia que você até vê seus amiguinhos, né? Ou seja, isso geralmente acontece entre as 6 horas da manhã e as 11 h 59 Já a tarde é o período do dia que você almoça. Deixa eu desenhar aqui a minha comida. Ah, mas existem pessoas que estudam à tarde, né? Então ir à escola também é uma atividade que pode acontecer à tarde. Você também pode tomar aquele cafezinho à tarde, não pode? E quais atividades que geralmente você faz na parte da noite? Ou seja, entre as 18 horas e 23 horas e 59. É comum perto desse horário você jantar, né? Comer aquela comidinha gostosa. Ah, Nesse horário, você também, às vezes, assiste TV e, depois disso, você vai para a cama, né? Geralmente, é nesse horário que você vai dormir. Aqui, a sua caminha e você indo dormir. E qual é a atividade que você faz na madrugada? A madrugada é o período do dia que você costuma estar dormindo. Aqui está você deitado, tirando aquele soninho bom. É claro que a atividade pode variar de pessoa para pessoa, mas o que eu quero que você saiba é que o nosso dia ele é dividido em quatro partes, que são a madrugada, a manhã, a tarde e a noite, e todas elas têm seis horas. E, através de cada atividade, você pode ter uma ideia de qual período você está. Ou seja, se é a manhã, que nós chamamos também de matutino, a tarde, que nós também chamamos de vespertino, a noite, que é o período noturno, e a madrugada. Geralmente, é o horário que você está dormindo, né? Então, é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!